Tem dois mono Pyke no time, mano. Aí lá, o segundo pick baneu o caçadinho, velho. Vamos ver quem que é. vai descobrir quem é você, ó. Vamos ver quem que é. <risos> Ou ele vai dar dodge? Tristana, lá, é a Tristana. Vou pegar a Fiddle aqui mesmo. Nossa, eu tomei um Olaf na boca, né, mano? Ai, meu Deus. Fudeu, galera. Mas vamos nessa, vamos nessa. Pera aí, mano. O Ayu. Mano, esse Ayu fria. A gente não é o cara que tava top 1 e é bem sup, velho. Ele vai jogar de. Deixa eu ver se é ele ou eu tô confundindo. É, é o Manin lá. Nossa, que que vai sair disso aqui, será? O cara é meio super, ele é muito bom, <coughs> só que ele tá fio top contra o Dudu. Fudeu, velho. tomara que dê tudo certo. Vamos nessa. Mano, fudeu, galera. Pera aí, mano, que que vai sair disso aqui, né? Eu vou ter que jogar muito bem contra o Bigob, mano. tem que jogar direitinho. Eles estão full AD. Isso é bom pra gente, hein? Só que a gente não builda, não tem muito campeão que vai usufruir de buildar a armadura, né, mano? E agora? Fudeu, né? Vamos nessa. Ainda bem que a gente tem um DVR no time mano. Ter um DVR no time aqui é muito bom, velho. Só que ele tá contra 3 estrelas, né, mano? Ele vai tomar full pressão early game. Depois alivia um pouquinho pra ele. Ó, eu hype. Eu hype fazer trabalho ali. Bora, bora, bora. Só preciso proteger minha jungle antes, né? De né, ó. E animo da esse invade. Calma, galera. Pera aí, eu que tô chegando. Bora, galera. Bora. Pega o Olaf, mano. De preferência, tirar o flash do Olaf, que é o sonho. Ai, ah, não vai tomar isso. Nem precisava do flash pai. Já vamos campar o Dudu, mano. E também que essa Camille, vai pegou aqui o rapazinho. Porque, tipo, ele, ele... Ele é um maninho bom, né? Esse menino tem 15 anos, ele pegou top 1 recentemente e ele joga suporte. Esses meninos novos, mano, parece que eles têm facilidade mais pra aprender as coisas. Né? O Geomaga é um exemplo. Botar eu pra aprender Camila, eu não vou saber. Sou velho, tenho 18 anos, né? Agora, esses meninos de 15 anos, tá ligado? Eles não estudam mais não, mano. Eles estudam LOL. Os um meninos com a cabeça boa, limpa, pura, tá ligado? Uma cabeça zero quilômetro, mano. Então, eu acho que ele vai lançar a brabinha de Camille ali, espero eu. Vou dar meu primeiro gank nessa Camille já pensando nisso, mano, pra ele dar um pau no Dudu, velho. Ah, marque onde que nós vai? Vamos nessa, campeão. Vamos nessa. Ah, vamos nessa! O Olaf vai fazer clear de baixo pra cima, mano. Ele vai tentar dar o um gankzinho top show, também. Fudeu. Louco. Fudeu. Vai ser 2v2 top. É bem melhor pro Olaf aqui pra mim. E o Dudu tem pressão não, e eles vão me invadir, mano. Dudu já tá vindo não, aqui, aqui mano. Não, não, não, voltou. Foi só um sustinho. Bom. Nice ward da Camille não, agora porque a gente tem visão de todas as entradas. O Dudu deve ter guardado aqui, a Tristana miou. O Dudu é especialista em querer me zaralhar, mano Porque a gente joga muito duo junto, ele sabe como que zaralha Fiddle, né Se eu não tomar esse zaralho dele early game, eu tô lindo, velho Pô, eu queria lutar isso, velho, não posso não, né, velho Mano, eu queria lutar... Não, não, não, não, não, não, não <coughs> Ó a decisão, hein, mano, melhor não, tá ligado? Melhor não, velho, a botlane já matou, velho, tá suave Roubou, roubou Ai. queria pegar o de baixo com a pressão do bot, não sei se vai dar, mas vou tentar. Não sei se vai dar por causa da pressão mid, ó. Esse aqui eu quero lutar. E o Olaf tá aqui, ó. Se o Olaf parecer de qualquer jeito, nós matei. Né? Eu não vou gastar o fur. Ai, mano, eu dei bagulho no cara errado, velho. Ai, mano, devia ter dado auto ataque, cara. Ai, joguei mal, velho. Que merda, eles ainda pode lutar isso aqui. Isso que é o mais doido, velho. Vem, vem, vem, galera, vem, galera, que nós ganhamos. Ah, véi, a vida que o cara ficou, tropa, pelo amor de Deus, véi. olha a vida que os caras tá ficando, galera. O que, que esse Bob Esponja tá tentando aqui? Ah, mano Qual é, rapaziada? A vida que os caras ficam, mano É muito unlucky, velho Não sei se foi mais bad Eu podia ter feito alguma coisa melhor, velho O que, que vocês acham? Só no flash auto-ataque Acho que tinha que ter sido flash auto-ataque no Olaf Mas eu acho que não matava Mas era o melhor, né? O dano ia sair Mas eu acho que não matava também, velho O ataque do Fiddle dá pouco dano, ó Vamos ver quanto de dano dá o ataque do Fiddle no mínimo, ó 63 que deu, quanto de armadura o Minion tem? Zero, né? O Minion tem zero de armadura Quanto que o Olaf tem, será? Aquela hora eu dei fer na Tristana, podia ter dado o Fear no Olaf né? Só que, vamos pensar pro outro lado também O fer na Tristana não possibilitou Ela de estourar a bomba né Na cabeça do cara, mas o Fear no Olaf A gente matava ele, então foi mais bad Olha, olha esse duelo Olha esse duelo, olha esse duelo Caralho, o Dudu mostrou que sabe da matchup, hein, mano E aí, mano, o que, que esse Olof vai querer? Dragão ou Aralto, hein, mano? O que, que esse Olof vai querer, velho? Ah, Aralto, né, mano? Acho que eu vou esquipar esses campos pra ir lá, mano Bora ver oh. A gente não tem muito dano, não Mas dá pra tentar Ele tá sem flash, tá ligado? Nice, garoto Oi, Lu Pera aí, rapidão, mano Pra ele tá tudo bem mas Mu, eu amo a Duda. Pô, coitado desse guerreiro seu aí, papo reto, velho. Matei, morri vai matei. Bom dia, Marquinhos. Manda um beijinho sexy pra mim. Pera aí, mano. Ah, mano, esse aqui vai dar ruimzaço, cara, cara, cara. Ah, vamos nessa, galera. Vamos aonde, galera? Vamos nessa. Ah. E agora, mano, o pior aconteceu. Peraí, o Olaf não tá arauto. Não, se o Olaf não tiver arauto, tá tudo bem. Ah, ele tá arauto. Demora, né, não, não, não. Desapareceu né? Ah, ele tá alto velho Tô pensando, tô pensando Eu tô pensando Fazer o drag, pelo menos, né Nossa, e eles vão usar full alto top, mano só, só skip isso aí Tá, menos mal O first break é dos caras A gente tá pegando barricada bot e dragão E uma barricada mid, né Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Isso não foi ruim, não Foi ruim, né Mas a gente respondeu de uma forma legalzinha Principalmente o EZ, mano O EZ tá mandando bem, viu E vai ser alma boa esse jogo Ou vai ser a de fogo Ou vai ser a de vento, mano Será que eu posso lutar strake, mano? Eu vou ter que lutar muito bem muito bem, rapaziada, muito bem. Véio. Sabia que as cornes aí, Sabia, eu tinha certeza que isso ia acontecer. É, filhão, deu ruim, né? Parece que a casa caiu, né, Olaf? Caiu, não caiu a casa? É, house down. Start, start. É Nossa, mim a gente, é start E aí, mano, vocês vão deixar sozinho? Não, não. É imortal? O Dudu é imortal? Pô, joguei mal no ult, hein, galera. Mas aí eu joguei bem. E dá free no Dudu. Silence, mamada boa. Deu uma mamada boa ali. Só que aí ele não morreu. É imortal, né? É o buff que a Riot deu no E da Riven. Cês estão ligados, né, mano? A Rito buffou o E do Fiddle fazendo ele ter o E mais vezes. Ô... Oh. O River, né? Mas tá bom, pegamos o, o drag, mano Vai ser alma de fogo Ô, oh, vento Não sei se a alma de vento vai ser muito boa não, hein, mano Aliás, até é, né A gente tem Umi, Pyke, Fiddle Mas a de fogo era melhor, hein, mano Acho que vai faltar dano pra gente Vai dar suave Vai dar um jeito, Nós se vira Ai, mano, meu time tá doidinho pra caçar uma luta aqui Eu tô doidinho só pra... Nossa, ele demorou, tá, hein, mano Esse campeão o Dudu tá, tá no meu bumbum aqui, eu não vou flashar não, hein, mano, vou só aceitar. Só aceita, só aceita. Dois por um, tá bom. Tá bom, essa troquinha de kill foi boa, foi tão ruim não. Seu se flash ia ser ruim, seu se flash ia ser um cocô. Mas vambora. Se matar esse Bob Esponja aí, beautiful. Nossa, ele vai morrer ainda, coitado. Nossa, tadinho, mano. Olha o curar da Tristana dando speed, velho. Nossa, olha o E da Camille, mano. Cura eles, cara. Nossa. bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Caleca, caleca, caleca, caleca. Caleca, doidão. Cheguei, cheguei, tropa. Cheguei, cheguei, cheguei. Papai chegou. Rapaz, chegou. Vamos, bar Caramba, hein? Deu bom demais. Tá doido? Já, já tepa, já tepa, já tepa. Só que eu tô sem smite, hein? Ah, não. Vai voltar o smite. Sabe o que eu tô sentindo, galera? Infelizmente, eu tô sentindo que eu vou perder o dragão. O Tô sentindo. que Eu vou perder. Olha a confiança do guerreiro, né? Mas não é confiança. É a realidade, mano. Eu vou perder isso aqui. Será, mano? Não, não é possível, velho. Não, não, não. Não é possível que eu vou perder, velho. Ele deve ter flash, mano. Isso, mata ele, mano. Isso, isso, isso, mata ele que é bom, mano Termina aqui, galera, tá bom, tá bom, boa, boa, boa Meu time é bom, velho. Nossa, graças a Deus, véi Ainda bem que meu time foi esperto, mano Não deixou o cara nem tentar, véi Nossa, quase que o Dudu rouba, véi Tamo junto, meu lindo Caralho que tamo em situações perigosas Ai, galera, que beautiful, mano Calma, Kabiri, calma, meu menino Passa o facão nele E o Dudu lá levando tudo Como é que faz? Se der ruim lá no mid fodeu, mano Nossa Nossa Tropinha do canal do Youtube O Dudu mata nós dois aqui E ele sabe disso Grava, graba que eu viro nele, Grava que eu viro nele Mano Dudu ganhou um o jogo, foda-se, ganhou um o jogo Dudu Ou eu faço isso, tá ligado? Fazer isso aí também parece ser uma boa Nice Acertei o silence no Dudu, mano Só que eu dei fur no cara errado, né mano Nice, ganhei o um jogo solo, galera? Ganhei o um jogo solo? ganhei o jogo e um engage, mano. Uf, bora GG talvez? Tem wave, mano. Oh, alguém deles vai segurar o wave. Quem que tá vivo deles? Tanca, tanca, tanca, tanca, tanca, tanca, tanca, tanca, tanca, tanca, bora, bora, tanca isso aí, velho. Tem que ser GG, velho, que se foda. GG, mano, não tem tempo ruim. GG, velho. Dá GG nessa porra, velho. Dá GG nessa porra, Nossa, mano. Não é possível não que não vai ser GG, velho. Pô, que merda, mano. Sabe o que, que vai acontecer? A gente vai pegar Drake, a gente vai morrer Drake, eles vão pegar bala e vai dar GG top. Ziquei, Ziquei, mandando GG no wall. Ziquei, Ziquei, Ziquei, Ziquei. Não dá B, galera. Não dá B, não dá B, não dá B, não dá B, não dá B velho. Não dá B, velho. Nós não pode dar B, Nós não pode dar B, velho. Nós literalmente não Pode dar B, velho. É deles, né, mano? É deles, o Baron? E aí? Não tem como a gente dar face check, mais. E o time tem que dar B. Eu não posso dar cara aqui. Se eu der a cara e morrer, acabou. É deles. tem que fazer. Filha da mãe. Não dava, velho. Não dava. Não tinha como botar a cara. Não sei se é GG não, viu, mano? Pra ser sincero aqui. Se eu focar a Samira, é. Ou se ele acertar esse grepe no Dudu? Ai, se eu mato o cara era o Dream Ficamente mata na ult da Yumi? Boa galera! Uh, caramba, jogão, hein? Comprar várias pink aqui pra falar que nós é pincudo. Deixar o controle de visão gigante Nice, velho! Salve, Marquinhos